E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro. E hoje nós vamos explorar o Silph Coal, prédio da Silph Coal. Vamos vasculhar alguns andares, tretar com alguns rockets, pegar muito nível, enfrentar nosso rival. E melhorar nossos status. Isso aqui é uma missão muito importante, temos muitos rockets. Então, o jogo será bem acelerado. <risos> vamos lá, primeiro a gente tem que usar sempre o... quem de melhor a gente tem. Principalmente considerando os tipos, né? Então, vamos alternando Raichu e Primeape nesse primeiro Rocket. Aqui vai ser uma galera. Tem um caminho certo que se faz se quiser ir mais rápido. Mas eu tô... Nossa, que legal, Kubone. Mas eu quero explorar bem a, a nossa localização, né? Explorar bem o que que a gente, tudo que a gente pode aproveitar dos Rockets, porque a gente ganha muito dinheiro. Aqui o, o Versus Seeker, né? Não funciona. Mas a gente pode enfrentar todos eles e ganhar muita experiência e muito dinheiro. Então não temos oportunidade de enfrentar eles mais de uma vez. O único que a gente pode enfrentar mais de uma vez é o nosso rival, se a gente perder. Né? Então ninguém quer perder para o rival. né? O magnetão é estranho, né? Buenas. Essa parte aqui, essa região que já foi. Isso aqui é um teletransporte. Ele, vai, ele é aleatório para onde. Não, não é, quer dizer que ele vai para o um andar seguinte. Ele vai para um lugar sempre fixo, mas é para um lugar não padronizado, vamos dizer assim. Epno. <risos> ah, oh, o, o vapor não tem mordida. Boa. Hat cage, prime Primeape. Eu vou tentar equilibrar o mais próximo possível dos nível 40. Mas eu não quero deixar meu Charmeleon marchar de para trás. Ó. Aqui. ser um lugar muito importante, que quando eu tiver a chavezinha, eu vou poder passar no nessas portas aqui fechadas, né? Eu tenho que tentar me lembrar onde é que tá a chave, achando a chave tudo fica muito mais fácil. Beleza, Arbok, Arbok não era, Ekans, Ekans e Zubat, time ruim, Curbone, Curbone vai evaporar aí ó, viu? Temos vantagens essa é muito importante então, as vantagens, não vou usar o teletransporte ainda porque eu não quero ir para lugares aleatórios que depois não sei voltar <risos> Drowsy, chega aí Charizard, faz essa faz função aí de porradão, nível 42 show tudo fechado vamos subindo até eu localizar pelo menos o andar certo da chave se eu não me engano é esse aqui eu só tenho que fazer o jeito, Eita, eu só tenho que achar o jeito certo, o caminho direitinho, ah. Ah, se não me engano, é aquela chavezinha ali, vamos ver, tem um, tem um esquema que eu dou a volta do, do jeito correto, Mr. Mine, Mr. Mine. Ah, que bacaninha ficou Mr. Mine, uma bobinha da corte, meio sensual, mas ficou legal. Usei oh, ataque tá errado. Tela de fumaça, eu achei que eu, eu não tô com. Ah sim, eu troquei o ataque das asas. Amo. Esqueci que eu botei o voar. Voar, voar, subir, subir. Acho que não é esse aqui. Esse andar. Magnemite ou Magnamite, o Primeape ainda dá conta, Pokémon do tipo metálicos, de, de aço, sei lá como é, que é. Charizard é aquele que dá conta de, de geral Não tem muito tipo O Easy, nossa coitado do Easy. uma cara de coitado Vamos ver pra descer aqui Esse aqui eu peguei de propósito pra poder fazer isso, ó. Nossa, Arbok, eu acho que eu já tinha trombado com uma Arbok, mas não tinha lembrado como ela era bonitinha. Isso é uma Jasmine, né? Alá, Aladim. Beleza, aqui. Cartão magnético, isso é o que me interessa. Mas eu vou continuar explorando até o último andar. <coughs> para tentar enfrentar o máximo de gente possível, depois eu vou nas portinhas fechadas. Tem um lugar aqui que eu acho uma caminha. Golpe corte é o cross-shop, não é? Eu vou tirar o golpe de. Eu vou tirar esse fúria aqui que é uma porcaria. Esse aqui é um golpe muito bom, só o ruim é acertar. Eu já errei. Aí, golpe crítico. Toma, louco. Tem um 500, 500, Enquanto ele for acertando, tá bom. Zubatinho falando em acertar, vamos usar o Onda Choque, que ele não erra. Ele pode ser bloqueado com protect ou foi o cavar ou voar que não tá acessível, mas errar ele não é. Beleza, golpe de karatê, golpe de karatê, golpe de karatê. O cofre não tem, não tem desvantagem. Vamos ao último a último quebratelha telha nele. Agora vamos usar o Primeape aqui enquanto der. Vai para nível 36, é um nível bem bom. o é um nível onde geralmente evolui os pokémons para a última forma. Vou pegar itens muito bons. Eu vou, dar uma, eu vou tirar o som por completo aqui, pelo menos por enquanto, porque o jogo tem que ser muito acelerado nessa etapa, nessa Co porque é muita gente para enfrentar. Golpe Corte, acertou, ganhei, boa, Zubat, é Torre e vira não mandei ter vantagem contra o Zubat e Golbat Buenas não esqueci de ver quem era ratatá Já Era. esse aqui é gente presa nossa senhora, como que é rápido? rápido. esse aqui era só não ganho nada que preste aí cai dentro Cubone. Cross Shop resolve em Paranaway Daqui a pouco meu, meu permip vai pro saco, vai ficar só com ataque ruim. Aí vamos abrir a porta. Achamos um TM. Achamos um carinha aqui também. Sand Não é um adversário muito difícil. O Sand slash já é tenso. Então vamos de vapor, tem Nossa, tem Sand Nossa, slash é muito legal. Devia ter durado mais para acompanhar. Muito show. Para cá para baixo tem alguma coisa? Ah... É um cientista. Electrode, cara, ela tem cara de mal. Ah, maldita! Você explodiu? A muck. Monitona essa muck. É uma lole mais adultinha, parece. E cabeluda. Beleza, muitos itens que podemos aproveitar depois. Estou no oitavo andar, se não me engano, tem onze. é 14, sei lá. que agora a gente tem que aproveitar. Como eu disse, fazer nível. Esse pessoal aqui a gente não enfrenta de novo. E se eu ganhar do boss uma vez, esses Rockets vazam tudo. Então a gente tem que aproveitar que eles estão disponíveis. O nosso rival também vai aparecer em breve. E ele é bem difícil. Então precisamos de toda a equipe no nível forte. Ele tem um Lapras muito desgraçado. Esse cara tá escondido, é... Ah, esse é um carinho. É um carinho do prédio. Aí vamos lá. Eu não lembro os caminhos que levam para a área segura. Então vou vamos descobrindo. Aí já é, mas... muito que ela Muito tinela. Nono andar aí só velho vamos eliminando esse time nossa Raichu tá muito boa eu tô passando tão rápido estou esquecendo de ver contra quem eu vou contra quem eu vou enfrentar eu Tô ganhando sempre mil, mil e poucos hein, por adversário aí tio vem cai dentro acabando meus ataques elétricos também é de tanto que só um ganha Opa, a Raichu tá indo pro nível quase 40, nível 38. Vou deixar o Charizard tomar conta das coisas. Ele tá roubado, mas ó, para ver que no Draws ali, no hipno ele não deu reticulo. Aqui que eu durmo! É moleque. E ali tem um caminho que eu vou achar o meu rival. Agora lembrei. Mas não vou fazer esse caminho agora. Porque eu não quero enfrentar meu rival ainda. Tem muita gente para enfrentar ainda. Grammar ele não, ele não tem vantagem contra um, um, um tipo de lutador sem ser o um ataque do voar do Charizard. E também contra o um venenoso teria que ser um ataque de terra ou psíquico. E daí terra psíquico é melhor o. Terra psíquico. É o um Raichu tem ataque do tipo terra. Eu acho que é só. E a mordida do, do vapor, né? <coughs> Primeape meu 37, o time tá bom considerando que meu time mesmo são só 4, né, ainda eu ainda quero entrar na zona safari e ver se tem alguém, alguém que presta para eu adicionar no time boa Magnemite não é adversário para ninguém, na verdade não. Ó, o Vaporeon, ele é o meu mais fraco dos 4 Primeape Raichu Vaporeon e Charizard, Machoke, esse Machoke é legal, eu achei que ia ser uma, uma, uma malhada, porque o Machoke é um pokémon moçaradão né? Eu vamos abrir aqui, vamos conversar, eita, sem querer achei um caminho pra enfrentar alguém, mas... Deixa eu só ver quem é esse, esse aqui, eu tô com medo, tá, tá com medo. Esse aqui deve ser lá dos primeiros andares que eu passei e não tinha o cartãozinho. Opa, muito dinheiro Fazer muito dinheiro Esse aqui ensinou um ataque, se não me engano. Não. <risos> não ensina, não. Foi daqui que eu vim, né? Vamos, vamos seguir até o último andar. Acho que esse aqui é o último, né? Fechou. Nós vamos procurar portas fechadas. O telha não é muito efetivo, mas também não tomei muito dano um zubat. Vamos de Vaporeon. Vaporeon que vai ter um especial muito bom, que é o raio aurora. Logo, logo, eu espero. Podemos também aprender o raio de gelo. O raio de gelo demora pra, pra gente ver. Olha, ali que eu tenho que ir, Tem que salvar aquele preside. O presidente. Vamos voltar lá pro primeiro andar agora. E conferir algumas portas fechadas. Opa. Aqui já foi, ó. Portas fechadas. Tem alguma aqui? Temos aqui. Enfrentar? Não. Ah! Eu achei que era o um empregado da Silfiko, mas tá, tá me atacando? Não disse. Whisin. Raichu. Boa, time tá coeso. Vou mandar um para mim, para mim que tá quase nível 38. Aí. Aí. O único status acima de 100 ainda é a vida do Primeape, mas o ataque e a velocidade estão bom Então dá, tá suave dá conta desse weezing, o Raichu tá muito roubado Eu adoro o Raichu, um dos meus Pokémon favoritos Me ajudem, eu já pensei, eu da Trovão Só um aprende, né? É só o um, Raichu um aprende, então não, não me adianta Vamos subir No próximo andar, temos portas fechadas aqui Aqui, ah, aquilo ali foi o que eu enfrentei, ó. Aqui leva pro meu rival, ó. Tá vendo ele ali? Eu vou esperar só um pouquinho pra ir nessa parte. Só pra ver se eu localizo alguma parte que eu não fui ainda. Eu quero só pegar as portas fechadas. Olha <coughs> oh, ali, tinha um itemzinho deixei passar. Ainda que eu vim. Isso me dá dinheiro. Muito dinheiro. Aqui eu já vim, aqui eu já vim. Vamos subir um lance de escadas. E fazer a limpa geral. Você parece que não, não enfrenta ninguém. Olha ali. Nossa senhora, tem uma, uma corredora. Tá, esse aqui tá só, tá só com treta na cabeça. Eita. Esse aqui eu já enfrentei. Opa, itemzinho. Beleza, eu acho que foi... Aqui eu já peguei. Daqui em diante eu já abri todas as portas. Então vamos voltar e vamos fazer o caminho correto. Não é esse o caminho correto? <risos> Acho que é esse aqui. Ó, vamos voltar àquela zona de descanso, ó. tá aqui embaixo. Vamos descansar nosso time. Fechou. Agora vamos enfrentar o nosso rival. Eu não lembro qual é o Pokémon um que ele usa. Então eu vou meter um guess na frente, só para a gente ter um desenhar de consciência. Bora lá. Nosso rival tá bem poderoso. E já tá com uma equipe de 5. Pidgeot. Nossa, é uma viadora. Muito legal. Se eu usar a maldição... Não, não consegui. <risos> Raichu nível 38. Muito bom. Growlight, A gente ganhando do primeiro. Daí o resto nos favorece. Execute. Charizard. Blastoise, é o próprio Rai, right. nossa a Blastoise é muito legal cara, ela tem um, um, dois canhões no caso, né? vou usar um mundo outro, Vamos só para garantir, Blastoise está dando Protect, toma dois Raios e já era, muito bueno, e ela Lakazan, nossa ela ficou, ficou estranho, mas ficou legal, ah, estranho não quer dizer que é feio, só quer dizer que é estranho. <risos> Olha ali, já se foi o escovador. Mas estranho. Ah, eu tô rateando. Não, não é que ele tem um Lapras. Esse menino me dá um Lapras. Ó, ah, viu? Ganhei um Lapras. Vai pro meu... Ah, pro meu computador. É um dos poucos pokémons de água bom que a gente ganha. Mas eu sempre uso o Vaporeon. Mas podemos usar o Lapras no time também, por que não? Se eu não me engano ele vem nível 25. Na verdade a gente tem uma, um cartel muito bacana de pokémons que a gente pode montar a equipe. Agora é o lance final. É esse aqui, acho não sei se tem mais um. Ah, deixei o gasto na frente. Não deixei o gasto na frente, eu... Nem sei o que faz esses ataques aqui do Ghast, oh, o Ghast ganhou ainda, rapaz, nível 15, quase nível 16, vou deixar ele aqui E vou, vou dar um voto de confiança no Ghast, podia transformar ele num hunter né Vamos o Cut, Ó, Vioplam. a Vioplame eu não tenho interesses nela, de usar pra time Mas vai cumprir a função de tirar bastante vida, o guest nível 16, que é pra dia noite e sombra. Troca esse rancor aqui que eu não sei o que é. Ah, o rancor diminui o PP do ataque, não me interessa. Marowak, Marowaki, vapor não dá conta num tiro só. Beleza, cartão magnético. Agora vamos enfrentar o Giovanni de novo. Giovanni, Nidorino. Esse é o Nidorino, não é nem o Nidoking. Ah, esqueci que eu gasto metade da minha vida Então, já que é o um Nidorino Pulso de Água Eu devia ter, ter guardado o Gastly Eu queria que o Gastly viesse um Hunter Agora, agora me deu vontade de ter um Hunter Só pela... agora uma queen Nossa, a Nidoqueen é muito bonita Curte, curte A eu não deu conta A gente tá com o time todo inteiro ainda Dos BAM High Horn. o High Horn ele é do tipo pedra. Então tem que ser o prime Ape. Que bacana! A High Horn ou deve ser bem legal também. Preciso que tá certo aí, crítico, cangascão. tá pro prime map. Parece uma carteira, né? Com o cangascanzinho na, na mochila. Aí. Já é a vez Prime deu conta do recado muito bem. E agora vamos ganhar um item muito importante na nossa jornada que é Master Ball. Master Ball é muito importante. Isso aqui, quando chega na hora do do Mewtwo, algum lendário que é bem difícil de pegar, isso aqui facilita a vida do vivente. E aí vamos sair daqui, né? Os Rockets já, já vazaram da cidade. O ginásio daqui já tá livre vamos só dar uma recuperada nos nossos pokémunitos e vamos para o ginásio cadê o ginásio do... cadê o ginásio? aqui, esse aqui é o ginásio do tipo lutador, esse aqui é o ginásio oficial Ó, dica que eu dou, vamos sempre para o lado, se eu cair aqui, vão para lá, mas eu vou enfrentar a agorizada ali sempre vai pra, se tá na esquerda, vai para direita e assim por diante Vou tentar pegar um nívelzinho interessante com o Ghastly, pelo menos até evoluir no Haunter. Eu sei que não vou ter um Gengar, mas pra Pokédex também é legal. Então, bora. Vamos meter aqui o Raichu, ele dá conta, o Thunderbolt, do Raichu é muito bom. Então ele dá conta tranquilo. Pelo menos até evoluir a gente vai. A Slowpoke, ela tem o um chapeuzinho da concha, ficou bem legal. Mas agora eu fiquei na dúvida como é que seria Slowking, né? Porque o Slowking tem a concha na cabeça. Gastly ainda não, não dá sinais de evolução. Gastly contra Gastly. Esse aí aceita tá nível 33, né? Aí, o, o Gastly usa um ataque que ele compartilha o destino, né? Então se um cai, o outro cai também. Vamos meter o um Gastly. Mais um Gastly. Vaporeon contra o Gastly. Beleza. Agora vem a Haunter. E essa de cara com a sua forma que eu quero. Empregadinha fantasma. <risos> Muito show. Vai, Vamos Usar o Charizard. Tá aqui, crítico. Ganha nível 20. Ainda não evolui. Agora, o ruim que às vezes eu esqueço onde é que eu tava, né? Às <risos> vezes eu esqueço se eu tava no andar de baixo ou se eu tava no andar de cima. Eu vou tentando. Boa, Vaporna. Né? Já levou mais um. Mr. Mine... O, a versão Moewon do Mr. Mime é muito bonitinho É bem simpática Mas o Mr. Mime como Pokémon não, não me atrai muito Não fica é de vontade de ter Aí, show de bola Slowpoke Vai Gastly Pra quem ganhou do nosso rival Que é tá, um Pokémon um, diversificado e nível alto esse ginásio não chega a ser um desafio eu tô perdendo muita vida aqui, é de Hatak, tudo mais. Raio Confuso, Raio Confuso é bom, vou trocar pela lambita O Gastly, ele não é um Pokémon que eu usaria, mas eu gosto do visual. Eu gosto do visual do Gastly, do Haunter, quer dizer, eu queria ver o Gengar. Acho que eu não tromei com nenhum ainda. bro lobo vai tomar de mordida mesmo. Essa nível 22, vapor é um 35. Muito bem. Gaste, yes, yes, vai sobrar, gaste. Vai sobrar só o Charizard, porque o Primeape não, não faz nada nesse ginásio aqui. Esse ginásio aqui é uma vergonha do Primeape. Haunter. Na verdade, o, o único Pokémon aqui que eu teria alguma chance seria. Eu queria botar o gas, tá, mas tá acelerado, não deu. O slash é o açoitar, mas eu não quero aprender o açoitar, não. O slash não, não me traz vantagem. Aí, Mr. Mine. Eita, ataque tipo planta, é sacanagem. Vamos salvar o plano. Eu já ia usar só o cortar mesmo Aqui eu uso o Encore O Encore ele mantém o ataque né? Ele não deixa Ota! Ele não deixa eu trocar de ataque Aí já era cadabra Cara, eu vou meter um Prime Map nesse cadabro aqui Se ele acertar o golpe, tô lascado Fechou gasta nível 23 Ainda não evolui <risos> Bora. Hunter. Porque o um fantasma nem adianta para a map, porque os ataques não acerta, né? O ataque físico não não vai funcionar. Tem que ser o lança chamas. <risos> Vou dar só uma poçãozinha pro meu Charizard. Aqui uma super poção. Só pra não chegar com pouca vida. Agora eu chego. Aí, ó. Sabrina. Aprendiz. Aprendiz de feiticeiro. Não, a Sabrina. Líder do ginásio. Cadabra. Cara, eu vou... Não vou nem me apegar muito. Eu vou tentar. Dar uma facilitada aqui para os demais. Será que o, o Gastly ganha essa? 10 nível a menos? Não, não ganha. <risos> Nossa! Primeape me surpreendeu nessa. Mr. Mind, Cara, eu vou, eu vou guardar o, o Charizard para um final. Glorioso. Aí. Alakazam, chega aí Alakazam. Enquanto o golpe corte funcionar, eu tenho chance. Aí o Primeape vai tomar aquele ataque futuro. A Venomoth ela é tipo inseto. Grave, Venomoth parece uma fadinha meio vespa Olha as Golpe corte. golpe -cord. é que não tem vantagem nenhuma né, o Primeape contra ela. É venenoso, é voador e psíquico. É tudo que tem vantagem contra o Primeape. O Charizard está com vida cheia, tá aqui bom. Vencemos agora nosso Pokémon do tipo psíquico. Não reparem os gritos, tá pessoal? Quando eu digo, gravo na escola, o povo se manifesta na hora do almoço. Então vamos voltar aqui, né? Pra gente poder sair desse bagulho. E a cidade de Saffron está zerada pra gente. Conseguimos libertar a Selfco, pegamos a Master Ball, vencemos o ginásio do tipo psíquico. O que faremos no próximo vídeo? No próximo vídeo, nós vamos mostrar as rotas para Filcha. Tá? Tanto a rota dos ciclistas, quanto a rota dos pescadores. Certo? Vamos dar uma olhadinha na no nossa Pokédex. Enquanto as anda? 46. Mais quatro, teremos habilidades não, credenciais para pegar o XP Share, que é o compartilhador de experiência, que a gente vai pegar no caminho aqui para a direita, para a cidade de Filcha. A gente vai conversar com o... Um desses ajudantezinhos do professor Carvalho Ele vai perguntar, você tem 50 pokémons registrados? Até lá acredito que já teremos Caso a gente não tenha, a gente dá um jeito de evoluir alguns Certo? Espero que vocês tenham curtido a série Eu estou adorando fazer ela faz muito tempo que eu estava a fim de jogar um pokémon descansado Gravando e conversando Muito obrigado para quem está acompanhando até aqui Pessoal, se inscreva no canal brasileiro Se inscreva no aula de história no web, web 3.0 E quem não é inscrito aqui é Retrodinhas BR 3.0, por favor, deixe aquela força. Já falei demais e até a próxima.